Get back, get back, Que back. U. Uh, U. Uh, uh. Yes. O Oi, pessoal! O assunto do vídeo de hoje é sobre música. Música para bebês e para crianças. Sabia que a música é importante desde o período da gravidez? Não? Pois é! Ouvir música para o bebê, para a mãe e para as crianças aumenta o vínculo afetivo. Além disso, estimula o desenvolvimento dos neurônios de uma área chamada córtex temporal que é uma área muito importante para o processamento da memória, do aprendizado e das emoções. Ouvir música e também aprender um instrumento novo melhora também a audição dos bebês, estimula o processo auditivo. Viu como é importante? E sabe como é fácil fazer isso? Coloque músicas diferentes durante a gestação. Ou depois que o bebê nascer, coloque músicas para ele ouvir. Cante para ele. A diferença entre a sonoridade, entre o timbre, entre a melodia estimula os neurônios de todo o cérebro do bebê. Além disso, aprender instrumentos novos ou brincar com instrumentos, isso também está valendo, estimula as noções matemáticas, as noções visoespaciais da criança. Isso é muito importante. Tá. Agora então tem que ser legal. Mas só tome cuidado com uma coisa. Antes de colocar o seu filho numa escolinha, ou de fazer ele aprender um instrumento, é interessante que ele goste disso, que ele se divirta com o instrumento. Dê um violão de brinquedo, uma bateria de brinquedo, um tamborico, uma flauta, e crie brincadeiras com a melodia. Depois dos dois, três anos, se quiser colocar ele numa escolinha, pode colocar. Mas é interessante que ele brinque primeiro com a melodia. Coloque músicas na hora da brincadeira também. Músicas diferentes que divirta, que ele goste. O aprendizado da música precisa ser divertido, precisa ser lúdico, não pode ser nada obrigatório. Por isso que é interessante ouvir a música, se divertir, dançar, para depois aprender um instrumento realmente. Né? E que tal dar um tamborico de plástico para eles brincarem? Aqui em casa a gente faz várias músicas no momento família, no momento divertido, como vocês viram no Instagram nesses últimos meses. Tocar um violão, cantar juntos, imitar uma banda, tudo isso envolvendo melodia estimula a conexão entre os neurônios estimula as emoções da criança, o sentimento que ela tem com a melodia, estimula a linguagem também. Isso é muito importante. E você que não tem nada em casa para começar, lembre das panelas. Quando seu filho abriu o armário, Dê uma, uma colher de madeira, por exemplo, e deixe ele fazer os tamboricos com as panelas. Eu sei que o barulho vai incomodar, mas para ele vai ser divertido e vai estimular a relação entre vocês e os neurônios do cérebro dele. Legal. Vamos começar ainda hoje esses estímulos musicais em casa? Então, tá! Não esqueça de se inscrever no nosso canal para receber os próximos vídeos. O Cocolo da Mamãe! E o cocolico. Pronto. Vamos pegar uma guitarra para tocar? Para tocar. Então vamos. Ta na na na na na, ta na na na na